Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça de Deus. É, trago hoje um devocional, é a terceira parte desses devocionais que estamos a falar sobre os três dias e Cristo, ou os três dias da revelação, né? da luz. Meu irmão, há esperança para ti, para mim, para todos nós, em Deus tudo, é possível para aquele que crê. Se você crê, então será possível na sua vida. A esperança de que a luz é, penetre, a revelação de Deus, que é a luz, que é Cristo, que é o Espírito Santo, penetre em seu interior, no seu espírito, e traga então a revelação de Cristo, o Filho de Deus. A luz que resplandeceu, que brilhou aqui neste mundo, nas trevas, e as trevas não o reconheceram e não compreenderam. Deus no terceiro dia disse assim lá no livro de Gênesis, haja luz e houve luz, esse haja luz e houve luz, Deus todos os dias diz isso para alguém nos quatro cantos deste mundo, pode ser que hoje Deus esteja a falar contigo, haja Cristo a revelação do meu Filho. Jesus Cristo, a minha palavra, o meu poder é, para a sua vida, para te orientar e guiar a sua vida. Isso é uma, uma analogia da verdadeira luz que podemos receber. João capítulo 1, versículo 9, Deus nos deu a luz que é o seu filho, Jesus Cristo, brilhou, resplandeceu aqui no mundo e o mundo não o reconheceu, não o recebeu. A verdade da palavra revelada de Cristo esteve aqui no mundo em forma de pessoa, como nós, como ser humano, mas o mundo não compreendeu. Para que tenhamos o poder de nos tornar seus filhos, temos que receber a revelação de Deus, que é Cristo, a palavra revelada em nosso espírito. João capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo escreve no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 5, que todos nós, ou todos vós, sois filhos da luz e filhos do dia. Deus é luz, Deus é amor. Todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, fomos feitos filhos da luz, filhos do amor de Deus, através de Cristo. Mas temos que receber primeiro Cristo como a revelação de Deus para nós. Não pertencemos à noite nem às trevas, não pertencemos a Satanás, não pertencemos à ignorância espiritual, não pertencemos a esse mundo, pertencemos a Deus que é o nosso Pai, mas através de Cristo. Com a palavra escrita da Bíblia e o conselheiro, que é o Espírito Santo de Deus, temos então as ferramentas necessárias para receber luz e compreender a palavra revelada de Deus, que é Cristo, Cristo, o Filho de Deus. Quando nossos corações contêm o, o vinho velho, que é muito conhecimento das coisas desse mundo, ou até mesmo muito conhecimento da Bíblia, mas de forma literal, nossos corações ficam sem forma, vazios e em trevas, até recebermos a verdadeira luz, que é Cristo, que é a palavra revelada de Deus, que é Cristo. Esta luz não é a luz do sol, como entendemos, a luz como ela é. Esta luz é a própria palavra de Deus, revelada a nós, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Esta luz não é a luz do sol, não é. É o próprio... Deus é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa luz é o Espírito da Verdade revelada de Cristo. Ou seja, o vinho novo dentro de nós, a palavra discernida eh, da verdade de Cristo de forma espiritual. Ou seja, a palavra da verdade e o dono da palavra escrita nas páginas brancas eh, da nossa Bíblia. Uma vez... É, iluminados pela palavra da verdade que é Cristo, então passaremos a entender o que não sabíamos antes sobre as coisas de Deus, sobre as coisas espirituais. Será como uma luz que se acende em nosso mundo interior, em nosso espírito, e passamos agora a entender e perceber as coisas de Deus. Deixa eu abrir aqui o Gênesis capítulo 1, versículo 4. Deus viu que a luz era boa e então separou a luz das trevas. A luz é você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas na forma revelada e não Jesus só da boca para fora Jesus Cristo, Jesus Cristo é Jesus Cristo revelado é a palavra de Deus revelada dentro de ti você é luz, Deus te separou das trevas, Treva é aquele que não recebeu Jesus revelado mas ele conhece Jesus de forma literal o homem que andou lá na Galileia, que andou em Nazaré que, que que andou em Belém em Cafarnaum ele entende o Jesus literal o Jesus histórico mas você que recebeu Jesus revelado que é a palavra de Deus para ti que é a tua justiça que é a tua vida agora você entende isso, compreende e aceita isso como verdade, então você passou a ser luz eh, Deus te separou eh, Daqueles que não entenderam ainda Devemos entender o significado interno O significado espiritual por detrás Dessa divisão Quando aceitamos e recebemos a luz De Deus em nossos corações que é Cristo Nossos corações então passam a reconhecer Essa luz Passam a reconhecer a voz de Deus Jesus disse, as minhas ovelhas eh, Me conhecem, conhecem a minha voz E ouvem minha voz e me seguem Conhecer Jesus Reconhecer a voz do bom pastor, que é Jesus, é reconhecer, é, é despertar para a verdade de Deus, que é a palavra escrita, mas revelada dentro de ti. Ou seja, é seguir o que a palavra de Deus te diz e não o que o homem te diz. O homem pode te dizer que Deus disse isso, mas não tem respaldo na Bíblia. Não siga isso aí. Siga somente a palavra de Deus, que é Cristo. Cristo é a palavra de Deus em nossos corações. A própria palavra separa a verdade da mentira ou do, das doutrinas falsas. A própria palavra de Deus é tão afiada como uma espada afiada de dois gumes que separa juntas e medula, que separa o falso do verdadeiro, que separa o espiritual do carnal. Ela dentro de ti te diz, te dá discernimento, te dá capacidade de você entender quando uma pregação, ela é vazia, ela não tem o espírito de Cristo, que te, ela não transmite vida para ti. Tu consegues entender e diz, hum, essa pregação não está com nada, não não transmite vida, só, só acusa, só mata, só culpa, só desperta a consciência de pecado. Esse tipo de pregação não transmite Cristo, porque Cristo é vida. Cristo é vida. Então, você precisa ter essa revelação para discernir a verdade da mentira. Quando somos guiados pela palavra da verdade, que é Cristo, dentro de nós, somos então capazes de reconhecer o ensino dos conhecimentos das coisas eh, do mundo, que aprendemos sobre Deus de forma literal e não passam de vinho velho e azedo, que também não é a palavra discernida eh, da verdade de Cristo. Qual é então a palavra discernida? discernida da verdade de Cristo é que revela Cristo dentro de ti de quem tu és em Cristo e de quem Cristo é em você ou seja Cristo é a tua vida a partir de hoje Cristo é o Filho de Deus revelado a ti que Deus te deu Cristo é a palavra de Deus que transmite vida, ressuscita o teu espírito. Cristo é a justiça de Deus dentro de ti. Ou seja, resumindo e concluindo, Cristo é o reino de Deus dentro de ti. O reino de Deus é o próprio Cristo dentro de ti. O reino de Deus e a justiça de Deus são inseparáveis. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, então, vos serão acrescentadas a saúde que você quer, a paz que você quer, a alegria, que você quer a tranquilidade o sentido a direção que você quer a compreensão está tudo dentro do reino de Deus que é o próprio filho de Deus que é o Cristo Cristo e é a justiça de Deus a mente do homem comum processo o dia como se começasse da manhã para a noite do ponto de vista de Deus a mente do homem está está em trevas na escuridão não entende nada, quando nossos espíritos são reavivados, revivificados com o Espírito de Deus, que é Cristo dentro de nós, com a palavra de Deus, que é Cristo dentro de nós, então o nosso ser interior, o nosso homem espiritual, o nosso, o nosso ser espiritual processa e entende o dia como Deus entende, ou como Deus faz, começando pela tarde, quando começa a escurecer o dia, Deus começa a contar o dia a partir da tardinha, a partir das 6 horas da tarde. Começa a contar o dia. O dia começa, um dia termina às 18 horas e começa o outro dia a partir das 18 horas até às 18 horas do outro dia. Até amanhã seguinte, até o dia seguinte, quando o dia começa a clarear, recebe luz. Então, do ponto de vista Deus, vê o dia assim. É, o homem vê diferente. É, o homem. Ele nasce, ele começa nas trevas E então quando recebe luz Começa o dia, é o primeiro dia Deus nos vê assim Quando diz assim o dia eh, começou quando ia escurecer um dia e, e, e começou então Das trevas para o amanhecer do outro dia Deus chamou, esse foi o primeiro dia é o dia em que nós saímos das trevas, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a luz de Deus manifestada neste mundo, que resplandeceu nesse mundo. Quando recebemos Cristo, quando recebemos essa luz, então começou o primeiro dia dentro de nós. O primeiro dia para entendermos as coisas espirituais de Deus dentro de nós. Deus entende as coisas assim e é assim que nós também passamos a entender quando temos Cristo, a revelação do Filho de Deus dentro de nós, essa luz. Meu irmão e minha irmã, isso é a parte 3 deste devocional. É, trago a parte 4, mais tarde. Deus abençoe de forma grande e de forma tamanha. Shalom. É,